O Cruzeiro volta aos gramados nesta sexta-feira pela Série B do Campeonato Brasileiro Jogando em casa, a Raposa recebe o Paraná Sob o comando de Filipão, o clube mineiro tentará seguir a sequência de bons resultados, sendo um empate e uma vitória. Caso vença o confronto com o Paraná, deixa a zona do rebaixamento. Diante de todo o cenário, a partida caminha para entrar para a história. Afinal, este será o retorno de Filipão como mandante ao Mineirão. Lembrando que a última vez em que isso aconteceu foi há seis anos, no fatídico 7 a 1 na Copa do Mundo de 2014. Porém, sua história vai muito além daquele dia. Pensando na passagem pelo próprio Cruzeiro entre 2000 e 2001 e sua estadia na seleção brasileira de 2012 até 2014, o profissional conta com 16 vitórias, 10 derrotas e 6 empates, sendo 69 gols marcados e 43 sofridos.